pode me chamar a dieta. Eu vim do Ceará representar o Projeto Nova Brasil. Todos os educandos e ed educadores de lá do Ceará. Estou muito feliz porque pude participar desse encontro do ELEJA. Eu participei do GT é, sobre trabalho, sobre bolsa de estudos para os educandos, para onde um eles poderem chegar a fazer um, um ENEM Para chegar Até onde eles precisam chegar Se formar um dia Ter uma profissão Eu amei, adorei E eu não sabia ler nem escrever Aprendi lá No Projeto Nova Brasil Fundado por Paulo Freire Então é, isso para mim é muito gratificante E eu estou muito feliz Muito feliz por isso Vou realizar meu sonho dia, não vou desistir vou realizar meu sonho de ser chefe de cozinha, porque eu já cheguei até aqui então eu também vou chegar lá também, meu sonho, vou realizar muito obrigada por tudo e muito obrigada a todos